Bom dia a todos e todas, eu sou Ana Rossi e esse é mais um vídeo para falar sobre tradução de texto literário e como é que eu abordo o texto literário antes da tradução. Lembrando aqui que esse é o segundo vídeo e que nós já comentamos o, o início desse romance é, e toda a abordagem metodológica que é importante quando a gente vai começar a traduzir um texto. Então, eu fiz uma seleção de três trechos deste romance, o primeiro foi do primeiro vídeo, que já foi feito, e aqui eu vou ler a partir da página 112, que é, uma, é um dos ápices da, da, do enredo, é, quando a personagem Verônica se encontra é, com, ao lado de um outro personagem que se chama Edward, e aí acontece uma série de coisas, ela começa a tocar um piano, e ela se dá conta, assim, essa, essa, esse, esse momento da música traz a ela uma compreensão maior da vida dela, das coisas dela, que vão ter uma implicação importante depois na própria concepção que ela tinha, né, da própria vida e do fato dela decidir morrer. Então, eu vou ler aqui, tá é, mostrando, exemplificando como é que tem que ser uma uma leitura desse tipo é uma leitura focada é uma leitura atenta é uma leitura sem distração aonde você vai ler em voz alta ouvir tá ouvir o que o que o texto está dizendo para você e a partir dessa compreensão que é, que que vai que vai lhe proporcionar uma abordagem, uma compreensão do texto para uma abordagem em termos de tradução. Verônica resolveu se deitar, mas Eduardo continuava de pé ao lado do piano. Estou cansada, Eduardo, preciso dormir. Gostaria de continuar tocando para ele, retirando de sua memória anestesiada todas as sonatas, réquings, adágios que conhecia porque ele sabia admirar sem exigir, mas seu corpo não aguentava mais. Ele era um homem tão bonito, se pelo menos saísse um pouco desse seu mundo e a olhasse como uma mulher, então as suas últimas noites nesta terra podiam ser as mais belas de sua vida. Porque Edward era o único capaz de entender que Verônica era uma artista. Conseguira com aquele homem um tipo de ligação como jamais conseguira com alguém através da emoção pura de uma sonata ou de um minueto. Eduardo era o homem ideal, sensível, educado, que destruíra um mundo desinteressante para recriá-lo de novo em sua cabeça, desta vez com novas cores, personagens e histórias. E este mundo novo incluía uma mulher, um piano e uma lua, que continuava a crescer. Eu podia me apaixonar agora, entregar tudo o que tem a você, Disse sabendo que ele não podia entendê-la. Você me pede apenas um pouco de música, mas eu sou muito mais do que pensava que era. E gostaria de dividir as outras coisas que passei a entender. Edward sorriu. Será que tinha compreendido? Verônica ficou com medo. O manual do bom comportamento diz que não se deve falar de amor de uma maneira tão direta. E jamais com um homem que vira tão poucas vezes. Mas resolveu continuar, porque não tinha nada a perder. Você é o único homem na face da terra pelo qual eu posso me apaixonar, Edward. Simplesmente porque quando eu morrer, você não sentirá a minha falta. Não sei o que um esquizofrênico sente, mas certamente não deve ser saudade de alguém. Talvez no início você estranhe o fato de que não existe mais música durante a noite. Entretanto, sempre que a lua aparecer... Haverá alguém disposto a tocar sonatas, principalmente num sanatório, já que no, todos nós aqui somos lunáticos. Não sabia qual a relação entre os loucos e a lua, mas devia ser muito forte, pois usavam a palavra daquelas para descrever os doentes mentais. E eu tampouco vou sentir falta de você, Eduardo, porque vou estar morta, longe daqui. E como não tenho medo de perdê-lo, não me importo com o que você vai pensar ou não de mim eu hoje toquei para você, como uma mulher apaixonada, foi ótimo, foi o melhor momento de minha vida. Então depois a história, né, continua, não vou ler aqui, não é o propósito desse vídeo, eu todo o texto, é simplesmente mostrar a importância dessa abordagem, de não, de não atropelar as etapas, é, eu tenho aqui um artigo que eu escrevi para uma revista, onde eu exemplifico essas diferentes etapas da tradução, eu, eu analiso, eu estudo, eu vou comentar sobre esse, vou fazer um vídeo sobre esse, esse, esse artigo, em que a abordagem justamente é da tradução como um processo. Se ele é um processo, ela tem, claro, uma dimensão técnica, mas ela também tem outras questões que incidem sobre o trabalho do tradutor. O tradutor e a tradutora precisa saber o que está fazendo, precisa ter consciência do, do, da etapa na qual ele, se, ele ou ela se encontra para dar um desfecho é, o mais consciente possível. Então, aqui a questão não é entender a tradução como um conjunto de palavras que eu vou traduzindo mecanicamente, não. Aqui é fazer uma abordagem do texto. Inicialmente, vocês estão vendo que eu estou em português, tá? O texto é esse texto que vai ser objeto de tradução, mas ele precisa ser apropriado pela, pelo, ou pela tradutora, tradutor, tradutora, e ele precisa ser compreendido. Então, é, essa compreensão ela passa por uma oralização do texto e depois por uma questão de é, é, estrutura. estrutura prática da, da, da, da, da do texto é, como é que as frases se se é, se coordenam é, as características dessas frases é, são frases curtas longas tem muitos adjetivos advérbios como é que ele usa pontuação inclusive essas questões que parecem óbvias elas não são porque elas têm uma incidência depois sobre a outra língua por exemplo a questão da pontuação nós temos uma definição né, de como é que nós temos que usar a vírgula, o ponto vírgula, os dois pontos. Essas regras são válidas para o português. Elas não são válidas, por exemplo, para outras línguas então essa questão da da, da da pontuação você observa você começa a observar no próprio texto no caso aqui por exemplo o autor ele usa o travessão ele usa o travessão tanto para iniciar um diálogo como também no interior de uma frase como se fosse como se o personagem estivesse no monólogo interior né aquela coisa de nós leitores sabemos o que é que o, o, o, o o personagem está falando dentro da cabeça dele, né? Então, é, é, ele usa esse travessão. Como é que é isso para outras línguas? Então, aqui eu estou falando do travessão, mas eu poderia falar de outros, outros exemplos específicos do texto que vão trazer um conjunto de questões de tradução. Eu chamo isso de questões de tradução, eu não chamo isso de erros, né? claro que existem erros também de tradução mas aqui a questão não é o erro de tradução aqui a questão é de no âmbito dessa primeira dessa primeira versão né que é uma versão provisória a gente ter essa essa essa esse entendimento de que isso não é um, um problema não é um problema em absoluto isto é eu faço as minhas tentativas de tradução, faço as minhas propostas, no caso da primeira versão, segunda versão, terceira versão, pode ter quantas versões vocês quiserem, mas a gente sempre está é, dependendo do tempo. E a partir daí, a gente decide, num determinado momento, que a gente tem que botar um ponto final. Então, é, isso tudo começa por uma leitura. Quem pula essa parte, quem pula essa parte... É, vai ter dificuldade depois de entender o texto. Então é, vai ser preciso voltar para entender exatamente como é que esse texto se estrutura, como é que ele se estruturou. É, então sobre a leitura é isso que é, eu gostaria de dizer hoje e vou gravar um outro outros vídeos, é, inclusive um outro vídeo para o final deste livro aqui que está sendo objeto de tradução é, na Universidade de Brasília é, no laboratório da, da disciplina.